Rapaziada, vamos, vamos iniciar, tá, tá? na batalha Mas a única coisa que eu mudei Ó, oh, foi simplesmente Rápido! Fez esforço de paragem nem colocou um carregador um pouco mais longo Assim ele tem um pouco mais Nossa, já gastei a magra Gente, já gastei a magra Calma. calmo Beleza, uma munição de magnetas segregas aqui Pra quem lembra não, não dá pra pegar agora porque o Loki fechou Mas tem outra aqui Ó, antes de pegar o Loki vai desaparecer pra seguir espero que seja escopeta. boa Essa escopeta no bolso Vai uma munição ali Rapaziada, a gente todo tipo de munição possível. Essas armas aqui tá bem fracas, para um nível hard extreme. extreme loss. Do jeito que tá aqui. Tem que matar ele na calmaria. Descarregamos tudo, né? Pegamos tudo aqui praticamente. A planta ali do Chris. Aí tem a munição de magnetas, hein? Não esquece não. Principal. Pegamos a de magnetas. Ai, pegou eu, tio. E quase pegou, hein? Quase pegou. Uh, tô calmo, mini baby. Ó. Oh. Olha o Fusca. Olha o Fusca, tio. Beleza. Vem aqui. Vamos lá. Agora temos duas escopretadas dentro. Vai, vai demorar, tio. Senta aí que essa batalha aqui. Ó, oh, ele vem pra cima mesmo. Descompretado dentro do miolo dele. Tranquilão. Não é pra carregar a Foco um imortal. Deu tempo de carregar o Chris lá. Fazer massagem nele. Oh Chris é o que faz massagem. Carminha podre ali. De pouquinho em pouquinho. Eu vou acertando esse logo Será que vai dar pra passar de primeira assim, mini baby? Vamos lá. Vem, mano. Não vem, porque é cagão. Rapidou! Shin. Oh, ó. Quase que o Shin custou uma vida, hein, mini baby. O Shin quase zoou a batalha é. aqui, hein? Calma. Nossa, jogou! Ah! Tá é Dá tá nem pra colocar bem, ó. É joga! Hahaha, <risos> é! Nossa, dentro, dentro do, do, do peito do Loki aqui. Rapaziada. Por que esse Tototo tá se top? Ô jogo, mentiu! Deixa eu não sabia desse Tototo. Iri Vamos lá, vamos lá. Carrega esse copretão, hein? Estão dentro do, do lock. Beleza, agora sentiu. Agora que começa. Agora que o bicho vem. Chris, agora não, hein? Nossa, blefei. Vixi! Não carrega agora. Tem uma planta aqui. olha Ou do outro lado? Do outro lado. Não dá pra pegar a planta agora Pega essa planta aqui e já deixa no bolso Pegou, tio Beleza, essa planta aqui é mais difícil Vamos lá Não tô perfeito, não, mini baby. Não gostei. O que que é com o Vai ser mais difícil do que eu imaginava. Vou pegar a escopeta. Tem 100 tiros de escopeta. Parece bastante. Não por esse chefe, tio. Pegamos a M&B, valeu pelo grito no meu Eu ia, M&B. Esse chefe aqui tem que ter aquela concentração vandâmica, senão não vai, chef. Se não tiver uma concentração tipo vandâmica, não vai. Porque às vezes você quer ir rápido. E é aí que zoa o gameplay. Bebe, tá indo bem, hein? O problema é a última parte, quando o jogo começa a mentir. Aí, bem. Conta um monte de história de pescador pra nós. As histórias de tisão, né? Aquelas mesmas. Tudo pra ver, contando as Nossa mentiras. senhora, aquele dia é lá. Simplesmente alto, churrasco pra ver Olha hum. o Coloque vindo, tio. Ó. Tranquilão, vem tio, vem a mim. O é cara que? não morre não, hein. Quantos tiros dentro do brioco dele? Quem escopreta. escopreta? Vai, escopreta. Abre um buraco nesse peito dele, cabeludo. O cara é forte demais. Tá atirando no coração, o cara não morre, velho. dentro do miocárdio dele ali, é tio. Ataque cardexos. Rapaziada, é mais fácil ele matar nós de ataque cardíaco, não é matar ele. Hum. Nossa Senhora, cara é Gretópolis, sei lá, beleza. Fase final, eu sempre carrego. Agora, agora é concentração, tio. Nossa, ele ficou bem forte no bebê. Não importa. bebê, agora que vem. Ele vem. Nossa, peraí. Não. ai, nossa senhora, onde está vindo? Será que esse bico do ronca tá muito? Tem que tirar com a magnetas quando der. Beleza, agora o pretão. Gosta treta, hein? Agacha aí, tio. Agacha aí pra nós. Chegou, Pegou, tio. Nossa. Pegou no cantinho aí, trancou. Já era. Apreta aperta esse lock aí. Deita ele. Pegar bem as coisas. Uhum. Dentro do caixa de abelha dele, tio. Caixa de abelha forte. Uhum. Rolado no lock. Vai, tio, cai. Que ele cai. Peito. Nossa. Rapaziada, erra meio segundo essa esquiva aqui. Ele janta. Passa. O brócolis e bacon. Tio, cai não? Vai, tio. Nossa o Chris ainda atrapalha, velho. Esse Chrisão, tio. Vai massagem demais no chefão aqui. Pensa no massagista profissional. Calma ah, no Chris. Pegou, tio. Pegou e jantou. Será é que o Chris tem aquela plantona pra nós ainda? O Chris mudou de lugar já. A plantona tá aqui. Vai pegar, tio. Ufa, pegou. Nossa, deu uma sorte, mini baby. Deu um erro na matrix aqui. Só pensei que ia pegar nas costas. Aí, tio, tem a moral? Vamos lá. Nossa senhora, jogo. Morreu? Não, morreu nada. <risos> Nossa senhora. Ah, é mini, baby. Agora é doido. Nossa, o jogo começou a mentir, hein? O cara vem... Essa cara ali não tem esquiva, não. Acabou esco preto Tinha 200 bilhões de tiros. Tem munição ainda no chão aí? Cuidado! abelha, Cuidado! Cuidado! Nossa senhora! Ah, aí não, Cuidado! jogo? Não vai não. Tem que pegar nas costas, hein? Toro, oh, Primeiro, hein, mini-baby? Uh! Agora pode gritar. Não pode gritar, um O menino tá trabalhando. <risos> Calma, mano, Chris. espera aí, vamos, vamos prestar atenção no final aí. Pãozinha do Loki. Feito. Tudo Finalmente. Rapaziada, é, eu já vi o chefe desaparecer no Resident Evil? Eu posso morrer! Pode morrer, tranquilo. Rapaziada, é, pensa num chefe Loki. Acho que é o chefe mais, mais Loki do Resident Evil. Se você não tiver com as armas equipadas, até você ler todos os movimentos e chegar nesse final aí, o me tem, tem que dar um nó. O Morgan trata os inimigos. Valeu, mano Vandami. Eu espero oh, que você encontre mais than he did in life. Oh. The means of dispersion. The cruise ship is equipped with a UAV. UAV. That is your delivery system. Very well. Now show me the goods. Rapaziada, o cara tá, tá meio. meio torcido a cabeça isso? dele, hein? Não. Ainda não há uma vacina. Sim, claro. Um of this FBC? Ó, oh, ó, oh, ó oh. Espera aí, pegamos o lock, hein? As you can see, it's not likely you'll be wriggling out of this one. <laughs> <seem to laughs> estimated the BSAA, and perhaps you as well. We found this in the off-limits area near Terra Grigia We're done analyzing it so you can have it back ah, aí, tchus, vai dar pouca... Director Não, o surely you understand our dilemma without the terragrigia panic the ignorant masses would be unaware of the threat that lies before them yes you may in fact be correct no one has the right to detain me the world required my guidance thank all for the greater good you're only fooling yourself you said yourself abandon hope all ye who enter here but i'm not dante and you're not virgilius o, é é o meu pai fpc commissioner placing you suspicion de conspirar com o Veltro, planejamento e execução da Olha, rodou, hein? Cara louco, Tá com tudo tudo o jogo inteiro, hein? Ó. Oh. O BSAA is making a huge mistake. é o negócio? cara deve ser parente de um fofão, hein? Beleza? Tem que colocar a música do fofão pra comemorar o fim. Oh, peraí, peraí, peraí, <risos> Mini baby. Será que rola um. Sim? Tá doido? A coisa tá morta. Vamos ver o que aconteceu. 53%, zero morte, passou uma S. É, fosse PB, eu nem sei pra que É porque é porque é mesmo. O que, que acontece? Terminamos o game. Vai acontecer uma coisa especial agora, hein? Vai acontecer uma coisa especial agora. Uh, Rank S duplo, hein? Tá pra 18 e 20, modo raid, bônus desbloqueados. O que vai jogar agora? É a Mini Baby. Acertaram. O é. Baby vai jogar agora. Vamos começar um jogo no normal. Que só deixar a Mini Baby sentir. Espera tem mais aqui, hein? Nós podemos finalmente revelar o que aconteceu na Terra Gregia. Sim, é, mas o custo era alto. O BSAA terá que ser sobrevalado. A chuva está fora agora. Mas quanto tempo vai durar? Verdade, um Nossa, muito parecido com o final. de gente 3 normalzinho, hein? 3 normalzinho. O que, que acontece? A LDP vai jogar agora. After Morgan and the Stars arrested. Após o fim dele, e foi tudo transferido para a BSAA. A BSAA seria convertida numa organização Antibioterrorismo liderada pela ONU. Vai tentar rodar isso no mundo, hein? Ó. Mas o que, que é isso? Fumaça lá, pá. Aos dois loks no do começo lá? Acho que né? Cara de boinha trocando umas ideias ali. O então, menino tem um papel chave na agência. A afri-oriano devido a Volcant Flax Mocking. Quint Hatchin continua a recusar. Promoções, mas ainda trabalha na BSAA. fazer eu quero saber do fofão, hein? Ah moleque bonito! Olha aí! Parker Luciani foi encontrado ao largo da costa de Malta, tendo sido salvo. Depois de um mês de cuidados médicos. Parker retomou a sua função na BSAA. Rapaziada, não foi nem tava ligado. Aí, ó. Esse simplesmente foi de férias, hein? O que eu faria? Cliff O'Brien decidiu assumir Peraí, como é que é? A responsabilidade e demitiu-se. Fazer de férias também, é lá, tranquilão. De ficar mexendo com esse terrorista. O cara É, aposenta aí. Eu beberei baby. É agora, conselheiro da BSA. e escreve romances de detetives. Em cara, casa, cara. tranquilo. Vamos ao o Café Belé. Ó, olha aí, tio. É, é mansa é é do rio de pete, né? um. Quanto a Dew e o Chris ignoram? terrível destino que os aguarda. Ó, tem mais coisa. É o Chris um. no boteco. Cafézinho. Nossa, vem bebendo. Tomou 30 café <risos> aí. parecendo um monovitinho aí. Cacau, hein? Tranquilão, ó. IVSBW é. é sim. É o do Dante, Dante, the CEO of The company Don't let Fusca. them take Morgan out with the trash. Tough words. É Jessica. You file the report on this. by the way, why save Parker? Hmm. I have my reasons. Porque o Parker a. Que a. Ele. Verdade, o está Acabou? Olha, o vírus Bento aí. Beleza, Minibaby está no comando aqui. Olha, já sabia andar, É um pouco zoeira ela. Olha, o Minibaby é profissional fica em caos. Vamos lá! Oi, Nossa, oh, Nossa oh, mini eu falei baby. de A! Cuidado! Su... Hein. Oh, meu Deus do céu! que Chris? esquerda ali! virar no cadeadinho, mini baby! Ei, vai, muita calma nessa uh. <risos> hora! Ah, o Bandab curtiu, tio. Continua continuar aí! Ó! Fusca aí, mini baby! Olha o Fusca, tio! Para de Haha, mini baby! Rapaz, é Rapaz, o Caverninho virou DJ de meme agora! Carrega Mini Baby, o R carrega o R. Isso Mini Baby Ó oh. Ó oh. Mini Baby é Mini Baby é gamer oh. Ó, oh, o já pressentia a treta. Ai, meu Deus do céu, eu tinha esquecido esse bicho. <risos> Ai, tremei um cavalo aqui, Minibaby. E aí, mini baby? A porta aí venta. Não, sério, um... tô vendo se tem um trem aqui. Ó o negócio correndo ali, ó. Nossa, Altas... que delícia. Tá oh, ó, o de olha o Fusca tio. De... Olha o Fusca aqui. Olha o trem. aqui. Oh. Cuidado, hein. Ai. Ai misericórdia, ele vai vir. É bom salvar mesmo. blood Ai, diacho. <risos> não tem poder, o que significa que não no elevador para nós. Pera, só continuar, Mini Baby, olha a esquerda aqui. Não, pera, pera volta, volta. Vai reto. Ai meu não Deus. É de só o um fofão aí. Eu tava ajeitando o trem aqui. <risos> ai, calma. O aqui? À esquerda. Reto. Vai reto, só Keep reto. Straight. Calma, devagar, devagar. A direita vai vir os primeiros locos. Não, não, calma. Continua. Você está me deixando errado. No final do corredor direito tem monstro. Eu não quero. Você tem que voltar, menino. É bem aí mesmo. Ah, no hard tinha. <risos> Tô calmo. Beleza, aí a direita. Ai, ai, ele vai vir. Olha o bicho vindo, tio. Olha <risos> o oh, bicho vindo, moleque. Não, aí não entra, é a esquerda. Ah, eu acho, esquerda bentamente. Não, não continua. Cadê? Ó oh, o Fusco. Ele eu... vai oh, vir. Ó, ali dentro tem, tem um, um, um chonex. Abre o chonex ali. Sim. É, Abre é. o chonex, hein. Aí, te, aí, aí dentro vai ter, tio. Pode abrir. Vai vai com amor. Ó. é isso mesmo? Caralho, o jogador explodiu. Bom mesmo? Vou morrer. Ó, tá uma porta na sua direita ali, atrás de você. Isso, abra, abra. Ai meu Deus, é aqui, é aqui que eu sei. Peraí, ó, ó, ó. Onde que eu ando que eu não sei? Ah, mas... ah te <risos> <risos> Ai, Te acho! <odio. risos> Ai, que ódio. Olha o Fusca, tio! Puta, eu assustei <risos> Achou! Rapaziada, a baby não zoava nós. Ai, ah, como que eu uso um negócio É pra... mini meu zoando nós? Como que eu... Ai, isso aqui é fácil. Agora é nossa vez, rapaziada. É, tá... <risos> Agora é nossa como vez, tio. Como que ela tio. faz pra escanear lá o trem? <risos> ah, lá. É o é perto do C, baby. É, é, acho não. que ela não tem ainda. Ô, oh, Josh, tem que ver. Ô, oh, Joshinho. O que que é o... Desce. Tá, e agora? A porta aí. Tem tá uma porta gorda, grande e telescópica aí na sua porta. momento balado, balada, hein. Primeiro, primeiro monstro pra você, hein. Brincar. Olha ah, o negócio ali embaixo, né, Milibabe? A direita. Ali, ali, ali, no chão. Foi vindo. Ó, o bicho vindo. Ó. Oh. Parker, give me dê uma mão Não Ah, não, eu não quero jogar, não. Beleza, agora é o monstro, Milibabe. É, o cara vai acertar a cara dele. Virar. Olha! Ah! Eu o... para ah! pra trás, eu pra trás. Vai ah! pra... Ah! <risos> pra trás. Um sem mira você atira, Milibabe? Ó, oh, já, já caiu, já deu linguinha. Franja? Não, segura da direita, segura. Man Ai, misericórdia! Segura, aí, aí, atira. Ai, Jab! Aí, Vini headshot, tio! Ai, não, que coisa feia! Vem, tio, deitou! Nossa, normal é um infinitamente mais fácil. Vai ter que dar 300 tiros até acabar as balas. Oh, vai ter que baixar o um negócio. Rapaziada, é o hard Desculpa, nesse primeiro é, é a diferença é imensa. Quem, quem lembra Ai, o Caverninho jogando essa sim. parte aí no primeiro? Acaba as, as balas. Boas. Não tem hard 1, hard 2, é hard 30, já de cara. O que, que acontece? Foi de acho, peraí. <risos> Rapaziada, tá rolando altos de acho, hein? Sem coordenação motora. Tranquilo, tem uma munição ali, então, na sua urubu direita. De... Ah, não, é urubu não, é... urubetas. É assim. Ó, tá, tá... <risos> tá rolando as munições benta do amor. Simplesmente escaneia, Acabou. cuidado com o Loki vive hein? você eu lembra sei, dele, eu né? Eu lembro. Tô vindo, é Ô, tio. Trem, É o C. <risos> Agora só sair, mini baby. Ah, mas... Cuidado, é agora que o bicho vem. Atira nele. Atira nele, Ó, oh, vaza, vaza. Sai de perto. <risos> <risos> perto Onde w. Foi? É o W, é W, mini baby. <risos> Isso, vai lá longe. <risos> Ai, que massa, tio. Ó, <risos> oh, o bicho vem, moleque. O quê? O quê? Bate essa pistolinha? Vai, arrebenta? Daqui a pouco ela cai, daqui a pouco ela cai. Ai, diabo, vai morre. lá. continue. lá, continua. 50 tiro, mini baby. Você tem tiro pra. Deixa os dois apertados, meu bebê. os dois. Morreu, morreu. Oh, Já carrega, meu bebê. Já aperta R Analise o lock de novo. Flipa. Peraí, Que é a, planteca, ela voana, a planta, aquela voando, hein? planta voando? Como que o jogo... Primeira planta do jogo, os caras fazem voando? <risos> Olha, Para quem lembra a música do fofão, respeita o fofão. Sai, Josh! que eu tô nervosa. Vai, tira lá, segura os dois botões de tiro. Sim. Segura os dois botões de tiro. Só segurar, mini baby, segura. Isso. Carrega agora. Sai de perto, sai de perto. Olha o bicho vindo, olha o fusca. Hein? É só virar e mandar. É só virar e mandar. Vai é granada. apertar o um G. Quê? Vai mandar granada? Manda, manda, manda. Isso. Odeio mais você que é o bicho. Matou, matou, matou. Matou nada. Segura os dois mini baby. vai jantar o seu, hein? É W mini-baby. <risos> rapaziada, os vizinhos devem estar tudo tá doidos aqui. Essa mini-baby grita mais que o bate, mano. Só tem que fazer gameplay de dia, tio, com a mini-baby aqui. Olha, eu tô metendo a. <risos> Calma. Nossa, olha o bicho vindo, segura. Matou, matou, matou, matou o bichão, matou o bichão. Ai, rapaziada. Bicho... ai, não matou não. Segura os dois. Sai, fofão! Deixa apertado o mini-baby. Sai, fofão! Morreu? Deixa apertado os dois mini baby. Isso, matou, matou. O, a gente não tá pegando mais não, Mini Baby, calma. Calma. Rapaziada. <risos> tá que... não quero mais. Os cara, vão achar que eu tô matando a Mini Baby aqui, hein? Chamar a polícia e tudo mais, os <risos> gritos bem, aí de altamente é esfaqueamento. Bem, tô calma aqui, ó. Ah, não quero mais. Rapaziada, em segunda pessoa, copiloto, é bem melhor, tipo, ver o cara se ferrando ali, só dar risadinha. Ó. Nossa, copiloto é bom, hein, Mini Baby. Nossa, que... Só invocando ah! Só invocando, tio